Obrigado por ter dado play. Muito obrigado. Obrigado você que sempre me acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo site bujarque.com.br e pela Escola do Bujarque. Muito obrigado também você que está no nosso grupo do Telegram, as pessoas que estão lá no nosso canal, no nosso grupo, e que também fazem parte do nosso pequeno grupo virtual no Telegram. Pequeno grupo onde nós nos encontramos uma vez por semana, para abrimos o coração, debatemos temas bíblicos a partir de uma conferência é, virtual, agora tão, tão, tão comum nesses tempos de pandemia. Okay? Muito obrigado pela sua presença, obrigado por que você está assistindo, se você está vendo isso pelo YouTube, já gostaria que você desse é, um curtir e também assinasse o canal, não só para receber novos conteúdos, pra, mas também para ajudar que esse canal saia do fundo da fila, Temas teológicos, temas que tratam de Deus ou temas que tratam sobre o cristianismo e a forma de viver do cristão não é muito bem-vindo nas redes sociais. Eles gostam de colocar a gente lá no fundo. Então, para poder favorecer e melhorar o nosso desempenho aqui nesta rede social, nesse grande oceano de chamado rede social, nós gostaríamos que você, por gentileza, desse um curtir para que pudesse ajudar esse canal a chegar a outras pessoas também. Você também pode marcar pessoas, compartilhar esse conteúdo e apresentar para outras pessoas que também possam ser abençoadas, como você também é abençoado. Muito obrigado por todas as pessoas que chegaram até aqui, que estão assistindo. Não saia desta aula. Esta aula é... não vá embora, por favor, não desligue, não desconecte. Fique comigo. Esta aula é uma aula que encerra uh, os 21 dias em que eu apresentei o método mergulho bíblico. Um método em que ajuda você a compreender o texto bíblico de forma rápida, de forma segura e de forma muito fácil. Quem fez já comprovou que o método funciona. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. O que nós vamos falar hoje? Bom, qual é o sentido da sua vida? Você sabe qual é o sentido da sua vida? Por que, que você existe? E para que você existe? E quem existe por meio de você? Bom, a Bíblia fala sobre isso. A, a Bíblia fala. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Aqui, tá aqui a aula preparada, minha colinha. Vou mudar aqui. Pop, pop, pop, pop, pop. Tudo aqui é aqui. Aqui, aqui minha colinha. Opa, você sabe por que você existe? Você sabe por que você está neste mundo? É interessante. Eu queria contar uma historinha, ver se você... mostrar para você a importância, né, de... Ler a Bíblia e não só ler, mas também a importância de entender o que a Bíblia diz. Porque muitas vezes, não poucas pessoas sabem, lêem a Bíblia, ah, fervorosamente tem a Bíblia e tratam a Bíblia com muito, muito fervor, mas não conseguem é, entender o que a Bíblia diz. Vamos lá, queria mostrar para você. Olha só. Ah, tem um texto bíblico em que Jesus diz que nós, lá em João capítulo 17, em João 17, em João 16, na verdade começa do João 13 até o 18, é o discurso de Jesus. Aí nesse discurso ele diz que nós somos pessoas que agora somos plenos da alegria e da presença de Deus. Nós somos essa pessoa que Deus separou agora para sermos plenos. Mas ele diz que nós não estamos é, soltos no universo. Ele não nos separou e nos colocou dentro de uma redoma de vidro nos protegendo. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que essa redoma não existe. Ele nos colocou para vivermos no mundo. E não só para vivermos no mundo, mas caminharmos entre as pessoas que estão no mundo. E o que, é que ocorre? Ocorre que essa, esse jeito de viver, esse estar no mundo, nós estamos sujeitos a ataques constantes ataques externos. Está lá em 1 Pedro que diz que o diabo é como um leão que ruge ao derredor tentando nos destruir. Não seria muito mais fácil, por exemplo, se nós estivéssemos todos dentro de uma redoma de vidro, né, protegidos pelo Espírito Santo, guardados de tal forma que a gente não fosse atacado por ninguém? Bom, isso não é a realidade nós infelizmente vivemos e estamos expostos a este mundo o que a Bíblia diz e nos ensina é que somos deste mundo aliás estamos neste mundo estamos neste mundo estamos mas não somos deste mundo e isso é uma informação importante, muito importante. Por quê? Porque se nós estamos, mas não somos, nós estamos como que quem vai pelo caminho. Estamos indo para uma direção. E a Bíblia diz que essa direção é um lugar onde Deus preparou um lugar para nós morarmos. Está lá em João capítulo 14, Jesus diz, não fiquem tristes. Eu tenho um lugar para vocês viverem, um lugar para vocês morarem. Bom. Já que nós estamos te temos que estar preparados para viver nesse, neste mundo, a pergunta que surge é, por que ficamos? Por que ficamos? Essa é a pergunta. Por que ficamos? Se ficamos, temos uma razão, um motivo, uma... uma... Uma, um propósito, temos uma razão, um motivo, um propósito porque nós ficamos. E é importante entender por que temos este propósito. Porque se Jesus, porque seria muito legal sermos, é... aceitarmos a Jesus sinceramente no nosso coração e virarmos purpurina. Puxa. E sumirmos no universo e irmos morar com Deus, como aquela música do Irmão Lázaro, eu vou morar com Deus. Mas não é agora, nós vamos viver com o Senhor, mas não é agora. E quando será? E será num futuro próximo. Só que isso até isso acontecer, nós temos que entender qual é o nosso propósito. Então, a pergunta é por que ficamos? Essa é a grande pergunta. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Efésios, ah, em Efésios capítulo... Vou, vou, trazer, vou falar isso um pouquinho mais adiante, mas deixa eu te contar um pouquinho. Nós ficamos, mas nós não ficamos só, porque em Mateus capítulo 28 a gente tem informação do verso 16 até o verso 20, que Jesus está conosco. Jesus está conosco. Conosco. Isso, que Jesus está conosco. Essa é a informação que a gente tem. E estarei convosco até a consumação do tempo. Mas estará conosco, em, estará conosco mas não estará conosco de qualquer forma. Há, uma, há, um, há, um, há um trabalho sendo executado. E qual é esse trabalho que está sendo executado? Ele diz lá em João, capítulo 5, 5, verso 17 até o 19, que ele está trabalhando, que ele está trabalhando, ele está trabalhando. Porque o pai também está trabalhando. Porque o pai também trabalha. Porque o pai também trabalha. Também trabalha. E ele não faz o que ele quer, ele faz exatamente aquilo que o pai faz. Aquilo que o pai faz, eu faço. É o que Jesus disse. E o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa. Ele não está aqui a passeio. Ele está em missão. Ele está em missão. É isso que Jesus está. Ele está em missão. Ele veio salvar o mundo. Ele está em missão. E essa missão, ele chamou pessoas para estarem junto com ele. Então, ele convocou pessoas. Pessoas como você e eu. Para fazermos este trabalho. Então, se tem uma resposta que seja um pouco mais clara, é a resposta que fala a respeito do que Deus espera de nós. Nós somos parceiros desse projeto. Ele decidiu que teria filhos e filhas que ele chamaria para trabalhar juntos. Mas como eu descubro isso? Eu descubro isso lendo a Bíblia. E como é que eu chego a esta conclusão? Lendo e interpretando o texto bíblico. Então entende a importância de se compreender o texto bíblico, porque, porque há perguntas muito profundas e perguntas muito sinceras, feitas por você e também por muitas outras pessoas. Qual a razão da vida? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu tenho que viver dessa forma? Quais são as garantias que eu tenho? ou as, as alegrias que eu posso ter eh, na minha vida, ou quais os passos que eu posso dar, em que direção que eu tenho que caminhar. Porque eu tenho que tomar algumas decisões. A Bíblia é o livro que nós chamamos livro de regra e o livro de fé. Por que o livro de fé? Porque contém todos os elementos daquilo que nós acreditamos. Porque contém todas as informações a respeito daquilo que nós cremos é o conjunto dos elementos que nós cremos. Por isso que a Bíblia é chamada de livro de fé, o nosso livro de fé. Por exemplo, ah, eu creio que haverá ressuscitação, é, seremos ressuscitados, há ressurreição. E por quê? Isso é, um, isso é um elemento da fé. Então eu creio por quê? Porque a Bíblia contém essa informação. Ah, eu creio que seremos é, arrebatados. A Bíblia fala sobre isso. Ah, eu creio que o amor ele nos, nos, nos suplanta todas as nossas diferenças. Ok, a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala também da necessidade do perdão. A Bíblia fala sobre, então, eu creio que o perdão é o que sustenta o universo e é a base de todo o relacionamento. Então, a Bíblia diz, então, é um elemento de fé. A Bíblia é o meu livro de regra e de fé. Agora, por que regra? Fé, você já entendeu. Agora, por que regra? O livro, por que é o nosso livro das regras? Porque ele diz como é o regramento, como é que nós devemos conduzir as nossas vidas diante deste mundo. Lembra disso que eu acabei de colocar aqui para você? Coloque, ó. Jesus disse que nós, ele roga ao Pai que nós estejamos no mundo. Não quero que você, Pai, tire ele do. nos tire do mundo. Ele, Jesus pede a Deus que não nos tire do mundo, muito pelo contrário, que nos deixe no mundo mas pede também que nos livre do mal, dos ataques que teremos no mundo. Acontece que enquanto estamos no mundo, nós não estamos no mundo para poder só gerar carbono, só, é só queimar energia ou só usufruir dessa vida do jeito que a vida está. Nós também temos um compromisso com este mundo, o relacionamento com este mundo. E como é que se dá esse relacionamento com mundo? Juntando-se a Deus na obra que ele está fazendo, que é a obra missionária. Como é que eu chego a essas, a essas conclusões? Eu chego a essas conclusões lendo o texto bíblico, compreendendo o texto bíblico, fazendo as ligações que o texto vai me dando. E isso são informações que eu retiro da leitura do texto bíblico. Da leitura do texto bíblico. Mas existem algumas coisas que nos impedem a compreender com clareza o texto bíblico. E eu quero dividir com você essa informação Agora, eu quero que você olhe comigo e veja comigo quanto é perigoso e quanto, como é, é sutil esse nosso desvio de atenção. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo, em Efésios capítulo 4, no verso 17, que existe um estilo de vida que é muito perigoso, que é o estilo de vida secular. E ele dá esse nome secular mesmo. Por quê? Porque é o estilo de vida que é, que é o estilo de vida que as pessoas é, que não conhecem Deus e que não respeitam a Deus vivem. Essas pessoas saem do foco, não tem um foco claro. Muito pelo contrário. O texto fala que essas pessoas elas possuem um tipo de cegueira para as coisas que são importantes. E que coisas que são importantes? São as coisas que Deus determinou. Que Deus determinou. Que eram importantes. Determinou. Que eram importantes. E esse tipo de cegueira leva essas pessoas a viverem uma vida alienada, longe do propósito de Deus. Tendo seus corações tomados por um tanto outros de desejos, que não são os desejos que Deus gostaria que você tivesse. Então essas pessoas, elas... Elas transformam, maculam aquilo que Deus colocou como algo para nós usufruirmos e transformou isso num modo de escravidão. Um dos, uma das questões que a gente pode colocar aqui, por exemplo, é a questão do sexo. O sexo, que é uma bênção dada por Deus para todos nós outros, para todos nós, foi transformado em um elemento que aprisiona pessoas, que fecha pessoas que transforma essas pessoas em escravas. Mas Deus não criou isso para sermos escravos. Mas por conta dessa mente secularizada, essa, essa questão se tornou um problema para a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Inclusive, tenho vídeos aqui no meu canal no YouTube que eu falo sobre este tema. Bom, como então nós não vamos cair nessa armadilha? Nós não vamos cair nessa armadilha, segundo o apóstolo Paulo, lendo... As Escrituras, lendo as Escrituras, lendo as Escrituras, lendo as Escrituras e cumprindo. É a mesma palavra de que cumprindo isto, a mesma palavra que Jesus coloca para os apóstolos lá em Lucas capítulo é, 7. Ele fala que o sensato, a pessoa sensata, uma pessoa esperta, ela ouve os ensinamentos de Jesus e pratica. E ele diz também que essas pessoas são amigas dela. Então, essas pessoas são as amigas. eles tem vínculo com ela que está lá em João capítulo 15. Então, tudo isso está tudo interligado. Está tudo interligado. Então, qual é o perigo aqui? O perigo aqui é quando nós... É, o perigo aqui é quando nós esquecemos que, por estar no mundo, nós ainda não, so nós não somos no mundo, mas nós estamos aqui. Mas enquanto estamos aqui, podemos ser seduzidos pelas coisas que esse mundo nos oferece. E aí nós acabamos perdendo o sentido real da nossa existência. Lembra da pergunta? Qual é o sentido da sua vida, segundo Deus? Qual é? Você sabe qual é o sentido da sua vida? O sentido da sua vida, segundo Deus, é unir-se a ele na missão de anunciar o reino de Deus de cidade em cidade, de casa em casa, até que as pessoas tomem conhecimento do juízo divino que virá sobre elas. Porque essa é a notícia que nós temos que dar para as pessoas. Nossa vida gira em torno disso. Então é importante a gente entender isso. Por quê? Porque há uma diferença entre dizer que eu sou um... Cristão. Pedreiro. É diferente de dizer que sou um pedreiro. Cristão. Ué. Como assim é diferente? É muito diferente. Te explico por que, que é diferente. Por, quê? por que é diferente? Porque quando eu inverto os valores, quando eu sou um cristão pedreiro, é diferente de um pedreiro cristão, porque as decisões que um cristão pedreiro vai tomar são baseadas na sua fé e na obediência a Deus. Importa mais a ele fazer a vontade de Deus do que a sua profissão. E é diferente de um pedreiro que é cristão, porque o pedreiro cristão, ele vai pensar primeiro na sua profissão e depois na sua fé. Ou seja, a sua profissão está atrelada à sua fé. Ele não vai ser um cara ruim. Todos esses dois caras aqui podem ser bons. Mas acontece que esse aqui, o primeiro, esse aqui, o pedreiro, o, o cristão pedreiro, ele entendeu que a prioridade dele é fazer a vontade do pai fazer a vontade do pai esse aqui esse segundo geralmente vai pensar que a prioridade é a sua profissão, então as suas escolhas estão muito voltadas para a maneira as suas escolhas são muito voltadas para o seu estômago este, ele pensa muito no seu estômago não é muito complicado de entender isso eu só não tenho muito tempo para te explicar aqui nesta aula o que nesses últimos dias, esses 21 dias eu fiz, foi demonstrar para você que estudar as escrituras é muito importante. Você precisa entender o que a Bíblia diz. Você precisa entender o que a Bíblia diz. Por quê? Porque as suas tomadas de decisão, as suas decisões, as suas tomadas de decisões, são muito importantes para você. Ora. Você precisa saber o que você vai fazer da sua vida. Só que essas tomadas de decisões elas não podem ser tomadas no vácuo. Alguém tem que te dar alguma orientação, alguém tem que te dar uma informação. Você pode escolher pegar as informações, as informações do mundo, ou seja, desse mundo secular que vai dar uma série de padrões e valores para você, ou você pode tomar as decisões a partir daquilo que o céu te diz que você pode fazer. Ok? Então é isso. Por que, que é importante estudar o texto bíblico? Porque você entender qual é o sentido da sua vida. Para você entender qual é o sentido da sua vida. Agora eu quero te, te pedir licença para te apresentar uma situação interessante. Uh, eu queria falar para você... De... Bom... <risos> deixa eu pegar minha cola aqui. Deixa eu pegar minha colinha... Se eu pegar minha colinha, minha colinha está aqui, ok. Então, uh, eu sou uma das pessoas que. Eu sou uma dessas pessoas que tomaram uma decisão um tempo atrás. Eu, eu e minha família, nós viemos para o campo missionário. Nós abrimos uma base missionária aqui na Espanha. E estamos cooperando com a Igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos, aqui em Pointer Renil, na formação de obreiros. E também é, para o norte e oeste da África, além também de cooperar com alguns missionários que estão no Brasil. Você deve me conhecer das postagens do Instagram, das postagens no Twitter, das postagens no Facebook, onde eu produzo conteúdo teológico. Então, a minha, o, meu, o, meu, o meu chamado, né, a minha razão de continuar neste mundo é exercer a vocação na área de ensino. Então, eu tenho ensinado pessoas, são mais de centenas de pessoas que já passaram pelas minhas classes, pelas minhas aulas, e aprenderam a interpretar o texto bíblico e encontraram uma maneira simples, rápida de fazer isso. E, como eu estou no campo missionário, ah, nós vivemos do um sustento que vem do Brasil e também de outros lugares do mundo, mas prioritariamente do Brasil, de onde vem quase 99% de todo o recurso que nós levantamos para mantermos a base missionária aqui. Uma das formas de fazer isso é a é aquilo que nós fazíamos. Eu sou de uma igreja pequena, eu nasci numa igreja pequena, numa igreja de vila, igreja de, de periferia, na, na cidade de Goiânia, quer dizer, eu, eu nasci o Evangelho numa, numa igreja pequena, sem, sem recursos, aliás, sem muitos recursos, não, sem nenhum recurso, na verdade, né? E nós fazíamos lá o levantamento de ofertas que era a nossa pamonhada, né? A pamonhada, pamonhada, eu sou de Goiás, então, pamonhada e galinhada, é o que a gente faz sempre. E era a forma de nós levantarmos recursos para podermos tocar o projeto. Muitas vezes para levantar um tempo, o templo, né? nós construímos o templo, para comprarmos equipamentos de som, para é, enviarmos recursos para os missionários, os missionários que, que estão, estavam no exterior, também no interior do Brasil, e aqueles que estavam também dentro do nosso estado. Então, nós fazíamos isso muitas vezes. Então, era, juntava os irmãos, os milhos, aquela coisa toda, e a gente juntava, fazia a e vendia para a comunidade para levantar recurso. Eu estou te propondo também a mesma coisa, que, na verdade, este é, é, é a maneira pela qual nós levantamos o recurso de missões. Né? É uma pamonhada virtual. Só que essa aqui é, <risos> essa aqui é virtual. Como é que é essa pão virtual? Ela tem, ela pode ser feita de duas... Você pode me ajudar de duas formas. Eu vou te falar aqui. A primeira é pelo Padrim. Nome bem legal. Padrim.com.br Barra Burjark maiúsculo, tá? O link está na descrição também do vídeo. Vai ficar fácil. Uma forma é o Padrim.com.br Como é que você pode me ajudar pelo Padrim.com.br? No Padrim.com.br são ofertas recorrentes. Oferta recorrente. E a oferta, ela, ela começa... é oferta recorrente, ela, ela vai de 10, ela pode ser de 20, pode ser de 50 e pode ser de 100 reais. Ah, como é que é isso? Bom, essas ofertas recorrentes, elas... elas ah, existe um sistema de premiação, que é uma maneira de incentivar com que as pessoas continuem sendo fidelizadas a a ofertar de forma recorrente. E aí que que eu fiz? Deixa eu mostrar para você, ver se eu consigo abrir o site aqui rápido. Deixa eu abrir o site rápido para te mostrar como é que funciona o padrim.com.br. E deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir. Era para já estar aberto, né? Seu Guilherme. Então vamos fazer isso aqui junto com você. Obrigado, quero te agradecer por você estar comigo até agora, por não ter ido embora. É, junto com a gente aqui. aqui vamos ver aqui. Vamos, vamos. Era para ser mais rápido. padrim.com.br/barra Bujarque tudo maiúsculo. Porque senão não chega lá. Bujarque tudo maiúsculo. Já abro aqui para você. Deixa eu mostrar para você que você já vai ver. É... Bom, aí o que? Nessas ofertas recorrentes, você recebe um prêmio. Então, existem prêmios para 10, é... 10 20, 50 e 100? É isso. Existem prêmios para 10, 20, 50 e 100. Cadê você? Cadê você? Cadê... Então, essas ofertas que você. É... Pode se comprometer? Você pode se comprometer por um ano. O que, que eu vou fazer? Na oferta de 10, 20, 50 e de 100, eu vou te devolver é, parte do seu, da sua oferta em livros que eu é, vou te indicar para leitura e que a gente vai ler juntos. É um serviço de curadoria de leitura. Ah, engraçado, não está não tá abrindo. Era para estar tá abrindo. Bom, de qualquer forma... É um serviço de curadoria de leitura. Então, nos, nas ofertas de 10, é, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui pelo celular, que era para ter impressa a colinha e eu não imprimi a colinha. Então, vamos lá. Padrim.com.br Nas ofertas de 20, Padrim.com.br Deixa eu colocar aqui o meu aqui. Aqui, barra. Burjaqui, burjaqui. Aqui. Opa, opa. Burjaqui. Padrinho, ponto com poder, padrinho. Padrinho, quando a gente mais quer fazer a coisa rápida, ela não sai rápido do jeito que a gente quer. Então aqui, burjaqui, aqui isso, OK. aí abriu abriu abriu abriu abriu então vamos lá abriu abriu encerrar isso aqui encerrar isso aqui ok vamos lá então quais são os quais são os prêmios os prêmios são ah, se você contribui é, com 10 reais por mês você vai receber um estudo bíblico exclusivo por mês ok você recebe um estudo bíblico exclusivo por mês é... não esse, esse estudo ele não é publicado em outro lugar é, é publicado exclusivamente para você ok se você contribui com 20 reais por mês você recebe o estudo bíblico exclusivo por mês e mais um livro por, por ano eu vou te dar um livro vou te dar um livro por ano ok por ano então existem as regras lá no padrinho.com você olha as, as regras como é que funciona então eu vou te devolver a parte da sua oferta em um livro por ano, ok? Se você adotou com 50 reais por mês, você vai receber o um estudo bíblico por ano, um estudo bíblico exclusivo por mês, ok? Um livro a cada três meses, a cada três meses eu te dou um livro para para curadoria, com a minha curadoria, né? um livro que eu vou escolher com tema teológico. É, concernente com certeza a, a vida cristã como um todo e a participação no mentoria se você contribui com 50 reais você recebe olha só você recebe é, um estudo bíblico mensal exclusivo um livro a cada três meses ou seja no ano você recebe quatro livros mais do que a média de que muita gente lê por ano quatro livros é, e a participação na mentoria. O que, que é a mentoria? A mentoria é exatamente isso aqui. Isso aqui que a gente conversou hoje. O que é a mentoria? A mentoria é encontrar o sentido da sua vida. Ah, é coaching. Olha o Burja fazendo coaching. Pelo amor de Deus. É sério mesmo que você vai fazer coaching, Burja? É sério que você vai fazer coaching? É sério mesmo? Não, não é coaching. O que eu vou, dizer, o que eu vou fazer é te... É, ajudar no processo de discipulado de tal forma que você pare de bater cabeça e encontre um eixo para conduzir a sua vida. É, eu poderia chamar isso de pare de sofrer, mas é o um nome de, da, da Universal do Reino de Deus aqui no mundo latino. Mas não é isso, você não vai parar de sofrer. Não, não, isso não vai acontecer. Não vou parar, você não vai parar de sofrer. Então, mentoria é o quê? Mentoria é um programa que dura seis meses é um programa que tem começo, meio e fim, em que vou, é, nós vamos conversar, é, nós vamos, é, de forma de conferências, é, conferências, em que eu vou mostrar para você textos bíblicos, confrontar você com textos bíblicos, para que você ajuste a sua vida à vontade de Deus. A ideia é que você... É, leia, faça uma leitura do que está acontecendo na sua vida À luz das escrituras E à luz das escrituras Tome uma decisão do que fazer a partir de então Eu não vou é, não vou te prometer que você vai ficar rico não, A promessa não é isso. A promessa é que, muito provavelmente quer dizer, O objetivo desse é tirar uma carga que está sobre os seus ombros é, Conforme é, Mateus capítulo 11, 25 Tirar a carga pesada da religião que está nos seus ombros e colocar a carga de Jesus, porque a carga de Jesus é leve. E ensinar você a olhar de tal forma que você perceba Jesus caminhando do seu lado, ok? Esse para quem contribui com 50 reais da oferta voluntária pelo padrinho e quem contribui com 10 reais, quem contribui com 100 reais, olha, só para só indicar para você o seguinte: o mentoria, o, o preço do, do, do mentoria, é, é, maior, é maior do que esse da oferta de vocês, ok? Só pra, só pra, e tem um número de vagas também limitado, assim, não, não, é, não dá para todo mundo. Por exemplo, esse de, de 50 é, tem um número limitado de 50. E para quem decidir fazer uma contribuição mensal de 100 reais, é, aqui no padrinho, minha padrinha anda aqui pelo padrinho, recebe um estudo bíblico exclusivo, todos como os outros também. Um livro a cada bimestre, ou seja, então durante o ano você vai receber seis livros, é, é mais barato do que muito clube do livro que tem por aí, viu? Muito mais barato que muito clube do livro. E você vai receber seis livros, mais barato que muito clube do livro. A participação do Mentoria, né? A participação do Mentoria, que é isso que eu acabei de explicar, e a, a participação no Mentoria 1 a 1, ok? No Mentoria 1 a 1. O que, que é essa mentoria um a um? O mentoria um a um é um contato. É, é, tudo que é aquilo que acontece no mentoria ele é feito com um grupo. Né? Nós reunimos em grupo, conversamos em grupo, as conferências são em grupo. O mentoria um a um é nós dois. Então a conversa é uma conversa franca, uma conversa difícil, às vezes, às vezes boa, vamos chorar, vamos ouvir. É, este ano eu estou fazendo um a um com um irmão e que tinha um, um problema muito sério na muito sério com alguma questão da sua vida e estamos ele está, e estamos na verdade ganhando muitos frutos em relação a isso. Isso tem sido maravilhoso. Então, esse é o padrinho, tá bom? Essa, essa é uma forma da uma das formas da pamonhada virtual. Qual é a outra forma que você pode ajudar em relação a pamonhada virtual. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Como é que você pode me ajudar com a pamonhada virtual? Pamonhada. Como é que você pode me ajudar com a pamonhada virtual? Você pode fazer o um mergulho bíblico. O um mergulho. O Mergulho é um curso que eu desenvolvi, está lá na plataforma, está no Hotmart, o, que, o link também está aí. E ele tem dois valores, ele tem o de R$ reais e tem o de R$ Todos eles podem ser parcelados em 12 vezes, em 12 vezes lá no cartão. O de R$ é, você também pode parcelar em 12 qual é a vantagem do 297? É que você tem uma tutoria, eu vou estar junto com você examinando os textos bíblicos, aulas particulares, praticamente é isso, uma aula particular com você. À medida que você vai, o número também é reduzido. Eu só tenho, para esse aqui, eu só tenho 20 vagas para aula particular, ou seja, vou caminhar com você, a gente vai... Fazer a, a, a aula juntos, né? vamos ler o texto juntos, você vai tirar dúvida comigo, eu vou te mostrar os caminhos, a aula particular. E tem uma outra vantagem, você, ao comprar esse, esse, esse aqui, você ganha mais um curso de introdução à teologia. Também está aí, você ganha, é, você leva uma mentoria, olha, perdão, perdão, perdão, você leva o um mergulho um, por 297 com... Uma aula particular, você compra a aula particular, o curso tá lá, você vai assistir a aula e você vai ter a tutoria, que a tutoria nada mais é do que a aula particular. E você leva também um curso de introdução à teologia gratuitamente, ok? é Tudo isso é a nossa pamoiada virtual. Eu quero te agradecer porque você chegou até aqui. Quero te agradecer muito. Ah, você pode comprar esse... esse, esse... Essa oferta, tá, primeiro, está acontecendo entre os, as pessoas que estão na nossa rede de contato, né e essas, essas ofertas são para você. É, você chega primeiro, é, essa oferta não é pública ainda, ela está restrita ao, aos nossos contatos, às pessoas que nós temos contato. Chegue primeiro e você pode dar. Tudo isso é a forma de você me ajudar a manter a obra missionária aqui na Espanha. Ela vai acontecer a despeito de ter oferta ou não, ela vai acontecer a despeito de você participar ou não, porque o Senhor da missão é Deus. Nós estamos nos estamos unidos aqui. Isso aqui é uma forma de fazer com que, conforme está lá em texto de é, Lucas capítulo 8, Jesus tinha algumas mulheres que caminhavam com ele e que ofertavam no ministério de Jesus. Olha só como isso é precioso. Essas mulheres tiveram seus nomes registrados na história porque foram voluntariosas com aquilo que tinham com os recursos que tinham. Lucas registrou que essas mulheres, lá, Lucas capítulo 8, verso 1, andavam com Jesus de cidade em cidade, e algumas delas eram quem mantinham o ministério de pregação de Jesus Cristo. Paulo, em Filipenses capítulo 4, do verso eh, 10 ao verso 20, diz que a oferta é um, um uma oferta é uma prova de amor, de sacrifício e de fé. Porque uma igreja muito pobre, como a igreja de Filipos, cooperou desde o início do ministério eh, e até o fim do ministério do apóstolo Paulo com os seus recursos. E Jesus também chama de louco aquele a quem só pensa em reter para si conforme Lucas capítulo 2. tá vendo? É ler a Bíblia, entender a Bíblia e fazer dar sentido para as coisas que você tem. Quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço e obrigado por ter dado obrigado por ter dado play. <risos> destrava a língua, pastor, destrava a língua. Deus te abençoe. Um grande abraço e a gente se vê.